No vídeo de hoje, ou neste caso, um dos últimos vídeos da série. Já vai muita semana seguida da série. Hoje vou falar um pouco do OSD. Dar-lhe uns pozinhos mágicos e começar a configuração do Betaflight. E já sabem, quem comentar este vídeo até à próxima terça-feira, na quinta-feira o vosso nome estará no final do vídeo. E se gostarem do vídeo, demonstrem. Compartilhem com os vossos amigos, assim mesmo a compartilhar é compartilhar. E se não és inscrito ou novo no canal, é só subscrever, que ninguém leva a mal. Depois de termos atualizado o firmware da controladora e ter configurado o rádio, devemos usar aqui a zona do OSD, fazer a ligação aqui do OSD. Eu vou -vos deixar aqui o card em cima de como configurar o OSD desta controladora mas eu lá estou a instalar a versão 17 e agora vou pôr a versão 18 agora faço aqui a ligação aquela parte é igual ao vídeo que eu vos vou deixar cá em cima pronto vocês lá no 17 vocês vão ativar o inav que é apagar estas duas barritas fica assim ativo em vez de usar o inav vamos usar logo aqui o primeiro que é o Flighting, com a versão 3.1 para cima depois, lá no vídeo, eu estou aqui a falar numa zona que é desativarem estes dois campos. Mas, se ativarem o primeiro, façam isso. Desativem o primeiro e usem-no. E depois continua normalmente. Não desativem aqui o default, porque ele dá erro. Não sei porquê, ele dá erro. Ora... Depois de terem esse processo feito. Verem lá as alterações. Há umas que estão mais acima e outras mais abaixo. Já por causa de ser versões diferentes. Já há outros campos. Mas se vocês seguirem o que lá está. E procurarem pelo nome. E também lerem o que está aqui assim. A seguir à frente de cada campo. Vocês chegam lá. Depois é só. Validar. Está aqui a compilar. A ver se está tudo ok. E mandar para o... OSD, ora, eu tenho aqui a imagem do OSD, neste momento ele agora está a enviar, a escrever dentro do OSD, não vai aparecer nada, aqui agora, carregamento completo, se a gente esperar um bocadinho, estamos aqui a ver, já a dizer que é o 1, o 18, e vai aparecer isto assim, isto é como se tivesse um drone, com tudo incluído, barómetro, GPS... Uh, magnetómetro, onde depois a gente mais à frente vai alterar isto aqui. Ele diz que teve o carregamento completo, a gente já pode desligar isto e vamos aqui para o Betaflight. Agora temos que desligar aqui, desligar esta porta e vir aqui para a porta F3 e fazer a nossa ligação. Até aqui, normal. Cá em cima, como expliquei, isto automaticamente procura-vos a porta, a velocidade que vocês devem fazer a ligação e Conectar, como veem está aqui o drone, o primeiro passo que a gente tem que fazer é calibrar os acelerómetros, pormos o frame numa zona nivelada e cargar em calibrar, como podem ver ele não está nivelado, ele está aqui assim meio do lado, o que eu vou fazer é pôr aqui uma caixinha, depois de ter colocado a caixinha ele ficar nivelado, temos aqui o calibrate, ele dá aquele bipesito. E fica calibrado, a gente puxar assim para a frente, vemos o drone inclinar, para trás, vemos o drone também inclinar, para o lado esquerdo, para o lado direito, ele mexe. Se por acaso isso estiver a acontecer ao contrário, vocês têm que ir mudar a um pouquinho mais à frente, que eu já explico. A seguir, porte -se, não mexemos, deixamos como está, tudo padrão, basicamente o que eu gosto de fazer é usar tudo o método padrão, para testar, para ver como é que ele se comporta em método padrão e depois sim fazer alterações. Ora, configurações: aqui viemos mexer algumas coisas, confirmamos para ver se está aqui a Z4X e que a posição dos motores está correta. Ele tem que fazer este movimento aqui no 1. Aqui deixamos o one shot 125, não mexemos aqui, não mexemos aqui, deixamos estar também aqui padrão. Aquilo que eu vos expliquei aqui atrás, ele ao mexer, se estiver ao contrário, é aqui. Aqui é quando nós temos a nossa controladora. já para a minha está com a seta ali virada para a frente. Se a você tiver com a seta virada para o lado, vocês têm que vir aqui, basicamente depois é olhar para as setas. Se a controladora estiver ao contrário, aqui já tem que pôr 180. Se a controladora estiver ao contrário assim, tem que pôr 180. Se ela estiver rodada assim, tem que pôr 90, aqui mas daqui aqui é simples, é, vocês vão vendo até metendo 90 ou 180 até ver que, ao mexer para a frente, para trás e para os lados lá atrás no desenho eh, corresponde ao, que vocês, ao movimento que vocês estão a fazer ora, continuando aqui não mexe mais nada venho aqui e desativo barómetro e magnetómetro que isto não tem isto é o ângulo que vocês metem por causa de, se ele tiver a X ângulo, ele não consegue armar eu deixo também padrão, aqui no craft name vamos pôr um, o nosso nome, Eu, por exemplo vou meter o nome do canal. R aqui na câmera não se mexe. Isto aqui, verificamos que está aqui a Zppm, PPM. Que é o nosso receptor é por PPM, que por acaso está agora desligado. Tem que ligar. Ora, depois, vamos aqui por baixo abaixo que não se mexe, GPS não temos, vemos por aqui, por aqui, por aqui, vemos isto, não se mexe mais nada, exceto aqui onde diz OSD e ativamos, porque precisamos de configurar o OSD. Mais uma coisa, se vocês por acaso estiverem a ver assim, com menos coisinhas, vocês vêm aqui acima, Enable Expert Mode e ativam, como vocês veem, vai aparecer mais coisinhas, mais separadores. Ora, depois de estar tudo alterado o que era necessário. Venho aqui salvar and revolta. Onde ele salvou. Aqui o power e bateria. Eu não vou mexer porque isto é muito recente. Eu no outro drone racing tinha não existia nada disto. Ainda não me debrucei de como é que isto funciona. Mas eu vou por aqui mínimos. Mais ou menos, mas aqui não mexam, que eu também ainda não estou a par disto. Ora, fail safe, o que é que a gente faz? Chegamos aqui por uns 950, aqui eu ponho 2100. Isto é para quê? Que é quando o rádio detecta abaixo deste valor ou acima deste valor, ele entra em modo fail safe e entra neste modo como ou drop simplesmente desliga e cai, ou in land. Imagina, pomos aqui, 250, 1250, quando entra em modo failsafe, ele simplesmente vem devagar para o chão, de onde está e está ali um bocadinho e depois desliga. Eu normalmente uso o drop, é simplesmente perco o rádio e ele cai. Como vocês viram no vídeo da primeira queda que eu vos mostrei, há uma altura que se vê na queda, Desarmado, que é perder conexão com o rádio. Ora, aqui não altero mais nada. Simplesmente é só os 950. 2100 colocar aqui no Drop e Salvar and Reboot. Nos Pits eu vou deixar tudo de origem. Mesmo tudo de origem. Não vou alterar ainda nada. Porque eu quero ver o comportamento dele. Mas caso eu já sei qual é o comportamento. Vocês no vídeo anterior viram eu a configurar o rádio. E a fazer já uns voos e umas quedas. E já sei como é que ele está a voar. Para voar, já funciona bem a configuração de origem. Depois, claro que depois o meu vai afinando. Porque depois temos que ver se os motores estão quentes. Se o tempo de voo eles ficam muito quentes ou ficam frios. De outras situações, desde vibração. Ou comandarmos o drone, se ele está muito estável ou instável. Mas para começar, para voar, estes valores já são os razoáveis. Se alterarmos alguma coisa é save. Entretanto, já liguei aqui o receptor. Está tudo ligado e vamos ao receiver. Aqui no receptor. Se vocês puxarem um bocadinho para cima. Vocês vão ter aqui. Um dronezinho. Se vocês mexerem nos sticks. Ele mexe. Se por acaso ele estiver assim a mexer. Se vocês estiverem com isto quieto. Não se preocupem. Ora. Nós aqui em cima temos as barras. Elas mexem. Aqui é o canal Auxiliar 1, Auxiliar 2, Auxiliar 3, que é o 3 posições, e o Auxiliar 4. Se tiver isto tudo assim a funcionar, está ok. Eu, como não mexi nada, mas salva-se. Se alguém alterar aqui alguma coisa, eu vou deixar isto tudo padrão. Modos de voo. Ora, o primeiro é o ARM. Para aparecer aqui alguma coisa. A gente carrega aqui. É de range. Chega aqui em alto e mete. Dois, que é este. Como vocês veem, eu ao mexer tem aqui este pontinho amarelo. Ativo ele vem para aqui. o que é que a gente vai fazer? Vai arrastar aqui a barra amarela. Aqui para esta zona onde está o pontinho amarelo. Assim, desarma. Como está aqui numa zona que não está selecionada. Se eu bater a chave, o auxiliar passa aqui para esta zona amarela. E assim está armado. Depois vamos ativar também já o ângulo e o Horizonte. O ângulo vamos puxá-lo aqui todo para trás. E vão acabar onde começa o Horizonte. Ora, aqui em automático vocês metem CH3. O auxiliar 3, neste caso, que é este. E aqui também auxiliar 3, que é... Primeira posição fica em ângulo, Segunda posição fica em Horizonte. E terceira posição vai ficar em Nada que é o modo Acro. Ora, o primeiro, o angle, é para o pessoal que está inexperiente na área, para quem está a começar com um Racing, até mesmo para aterrar usamos muito este o angle, que é para aterrar direito. O que é que este angle faz? Simplesmente se eu der todo o acelerador, ele só inclina X graus e anda para a frente, mais nada. E depois, claro, se a gente deixar o Stick, ele volta outra vez à posição um, horizontal e está bom. No ângulo, se dermos mais de meio acelerador, ele vai inclinar, vai fazer o que o ângulo faz. Vai inclinar e vai para a frente. Se dermos todo acelerador, ele começa logo a fazer mortais, flips e flops. E quando a gente deixa, ele volta outra vez à posição horizontal. Fica aqui paralelo com o solo, para quem está numa fase intermédia. Já usa este modo de voo. Depois temos o terceiro, que é o acro. O que é que isto faz? Simplesmente se eu der um bocadinho assim para a frente e deixar, ele inclina um bocadinho para a frente e vai. Até a gente voltar a, a puxar para trás para ele estabilizar so, manualmente, porque ele vai ficar sem qualquer tipo de controle. Vamos ser nós vamos estar a controlar a máquina. Se nós sairmos um bocadinho para a direita, ele vai sempre para a direita até a gente mandar um bocadinho para a esquerda para ele parar e assim sucessivamente com os outros comandos. Basicamente, se dermos tudo, ele vira Imagina que a gente dá tudo até ele ficar assim ao alto. E a gente deixar ele ficar assim. Claro que cai, vai para a frente e cai. Por isso temos de ter algum cuidado. Isto já mesmo só para o pessoal profissional na área. Eu ainda não sou. Nem de perto nem de longe. Ora, mais. A seguir temos aqui o biper. Vamos aqui auxiliar. Um. E o que vamos fazer? É, neste caso, puxar para aqui assim. Que é... Quando a gente bate a chave, do 1, ele vai apitar aqui no Air Mode e vou pôr auxiliar 3 e vou deixar aqui na zona do horizonte e do acro. O que é que isto faz? Ajuda um pouco o drone a responder aos comandos. É, Suaviza, acho que é algo, algo como suavizar algumas manobras. Ora, pois a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, não há mais nada. A gente salva.